Começou, galera, com vocês, hein? Pessoal, boa noite. É, queria agradecer aí o apoio do, do Peter Sana que está nos ajudando aqui na retaguarda técnica. É, agradecer aí ao Jonathan e ao Alexandre pelo convite. E a gente tem hoje uma conversa muito relevante é, por conta desse dia, que é um dia emblemático de luta que é o 18 de maio, que, é, conforme falamos, né, o dia de luta antimanicomial, que é um movimento que caracteriza-se pela luta por direitos das pessoas com sofrimento mental. No centro desse movimento está o combate à exclusão de pessoas do sofrimento psíquico, grave e, e de enfrentamento, principalmente, a tratamentos é, desumanos. O a origem né, desse dia de hoje, ela se dá né, no movimento da reforma psiquiátrica, que começou no final da década de 70, em um processo mesmo de redemocratização do Brasil, aí houve debates também, né, de quase todas as estruturas, o né, próprio SUS vem nesse período, né, e aí nas décadas seguintes, SUS, ECA, entre outras tantas normativas que a gente teve, e que lamentavelmente, assim como é, a frente antimanicomial, a gente tem visto retrocesso nos últimos anos Não só nos últimos dois 3 anos Mas desde 2015 a gente tem Identificado isso, a gente mais na frente fala Então essa luta Ela teve é, Marcos né, de referência Como em 87 né, No encontro de trabalhadores Da saúde mental em Bauru E na primeira conferência nacional de saúde em Brasília E aí assim como o movimento De reforma é, Sanitária resultou na garantia na Constituição da saúde como direito de todos e dever do Estado através da criação do SUS. O movimento de reforma psiquiátrica resultou na aprovação da Lei 10.216, chamada de Lei Paulo Delgado, que trata da proteção de, dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo de tratamento. É, no último dia 6 de abril agora de 2021, essa lei completou 20 anos. A gente teve a oportunidade de participar de, uma, de um seminário, né, é, é, online, promovido pelo, pelo Conselho Federal de Psicologia, e foi muito bom. Né, rever, eu conheci o, o deputado na época, o deputado Paulo Delgado, e é, acompanhei não, não, não de muito perto dessa questão. Acompanhei um pouco desse processo de, vamos dizer assim, enfrentamento a essa violência que as pessoas com transtornos mentais sofrem historicamente. Eu, por um tempo, colaborei com o trabalho da minha companheira Emanuele, e aí a gente debruçou sobre todo esse traçado histórico né, das formas de violação, do atendimento das pessoas que tinham os transtornos, às vezes os mais leves, às vezes uma, uma pequena depressão, e eram tratados de uma maneira muito... É, violenta e excludente, e que, consequentemente, levava também, muitas vezes, a transtornos mentais muito mais agudos, mais graves. Então, essa, esse histórico que o Brasil carrega, ele, é, até a década de 70, 80, e alguns relatos, de alguns internos do doutoeiros, que a gente vai falar mais à frente, até mesmo aí, até a década de 90, comecinho da década de 2000, que eram práticas medievais, de torturas, de eletrochoques, entre outras violências, e aí a gente tem né, é, marcos muito tristes, como o Juqueri, Barbacena e o doutor Eza aqui na Baixada Fluminense. Bom, mas voltando ao bate-papo de hoje, eu queria apresentar aqui, o... eu já dei boa noite, mas não deixei dar boa noite, desculpa, desculpa o ritmo, é, perdão gente, Alexandre e Jonathan, Jonathan tá me ouvindo aí? Está sem voz tô te ouvindo bem Adriano boa noite, Opa, boa, noite boa noite Alexandre velho. também desculpa já, já encaminhando aí mas eu peguei o ritmo aqui e fui direto Alexandre tá bom on? tô on. boa noite aí a todos e todas é um grande prazer estar aqui para esse momento né de troca e de reflexão sobre esse assunto tão importante na nossa sociedade deixa eu apresentar um pouquinho o Alexandre o Alexandre Gomes é, é ator, professor, diretor de teatro, de cinema e fundador da Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, né? mais conhecido como FAMA, aqui de Nova Iguaçu, que tem uma atuação não só aqui na região, mas com, é, em todo o estado. É, feito essa introdução, Alexandre, por que você falasse um pouquinho da, da história do FAMA para a gente ir se situando? Bom, é, a Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos né, atua há 20 anos na Baixada Fluminense. A gente surge como uma alternativa né, ali no ano de 2001 para quem é, tinha né, o desejo de se aprofundar, de iniciar nas artes cênicas, né, no, mais especificamente no teatro, e não tinha opção, né, por conta da escassez de curso na cidade de Nova Iguaçu, de escola, de formação, mesmo que viesse atender né, aos é, menos favorecidos, as pessoas que não tinham condições de pagar, de ir para a Zona Sul, de fazer é, teatro lá embaixo e por aí vai. E a gente inicia o nosso trabalho com esse foco de descobrir novos talentos na região, e, ao longo desses 20 anos, a gente tem aí mais de 20 mil alunos que passaram pela escola. Né? E a gente sempre diz que não são é, esses números, não representam é, pessoas que estejam é, no mercado de trabalho, que estejam formadas na área teatral, embora né, muitos deles estejam, sim, mas esses números representam pessoas que hoje conhecem melhor o que é a arte, a importância da arte na vida do ser humano, a, os benefícios que ela traz, né, esse autoconhecimento, conhecimento de, de si e o conhecimento do outro, e são pessoas que agora viraram público de teatro. Né, ao longo desses anos, a gente vem vendo né, uma efervescência da cultura, na Baixada Fluminense, né, outros grupos surgindo, outros coletivos se manifestando, muitos deles é, passaram pela Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, muitos deles iniciaram ali, hoje estão aí tocando os seus trabalhos, e isso para a gente é uma grande satisfação. Muito bem. Alexandre, é, falando um pouco do, do trabalho do Fama, vocês é, é, montaram um, um, um tempo, princípios né? Montar espetáculos com, com temáticas é, sociais, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E, e aproveitando já a mesma pergunta, né? Que o último espetáculo que o Fama montou foi abandono, abordando os assuntos é, dos transtornos mentais. E aí depois você também fala sobre como é que foi a construção desse trabalho. Pois é, né? A gente é, sempre é, aborda nas nossas é, montagens, é, até mesmo no nosso é, projeto político-pedagógico da escola, é, na, no nosso conteúdo, né? Aqui é compartilhado com os alunos, questões é, sociais, políticos sociais, né? E a gente não faz isso é, assim, com uma questão objetiva, né? Tipo, uma intenção né? ou, é, objetiva de chegar a esse ou aquele lugar, não com a intenção de formar é, pessoas políticas, não com nenhum tipo de intenção que não seja apenas da cidadania, porque a gente entende é, a importância de ser um ator social, né? de ser agente da nossa própria história, de pensar a sociedade que nós vivemos, de pensar o, o mundo que nós nos encontramos e de discutir isso. Então, é uma coisa muito espontânea, muito natural. Ela vem como consequência desse projeto, né? que é um, uma política pública dentro de uma Baixada Fluminense que tem aí é, 13 municípios e que tem um histórico né, de é, todo tipo de preconceito, é uma Baixada Fluminense que é vista né, como cidade dormitório, ainda, né, infelizmente, é vista como o é, um lugar de violência né, circulando muitas das vezes no meio artístico, em lugares né, como Zona Sul, quando é, a gente toca no assunto Baixada Fluminense, ainda se ouve, nossa, você é da Baixada e como é lá? Tipo, como se fosse um lugar né, deslocado do que seria o, o verdadeiro lugar. Né? E como se fosse um território muito afastado. É, é, eu me lembro uma vez que eu estava numa determinada situação, num determinado local, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Uma pessoa na brincadeira, né, aquelas brincadeiras jocosa, falou assim: Ih, só podia ser de Nova Iguaçu. Tipo assim, aí você entende né, que já está né, introjetado, são aqueles preconceitos que já vem introjetado no inconsciente coletivo. E a gente é, surge nesse contexto para pensar a nossa baixada, pensar a nossa existência, pensar que, é, apesar de tudo isso, nós somos celeiros de grandes artistas e que a gente é, tem que cumprir o nosso papel. Então, as temáticas né, abordadas na escola elas sempre vão... Né, por essa vertente. Nós já montamos peça como Construção, né, que abordava o universo da construção civil e a mais-valia, a exploração do homem pelo homem. Já fizemos peça né, como é, João do Vale, o Carcará da Baixada, que não somente fazia uma homenagem ao João do Vale, mas que falava sobre. É, territorialidade, falava sobre pertencimento, falava sobre, sobre também representatividade, essa questão toda. E mais recentemente, né, nós recebemos aí o presente de poder trabalhar nesse espetáculo, desculpe o transtorno, com uma temática que nós desconhecíamos, né, que era para a gente um universo em que a gente ouvia falar, né, já era sabido que as doenças psicossomáticas elas são né, as mais diagnosticadas no século XXI, são as que mais né, se manifestam a cada dia, né, como consequência desse capitalismo selvagem, talvez, em que vivemos. Mas, apesar de tudo isso, nós não tínhamos é aquele conhecimento mais aprofundado da questão. Então, com a é, oportunidade que nos chegou de abordar é, esse tema, né, o desculpe, o transtorno, né, acho que a gente só tem a agradecer e foi assim, um momento único, um momento né, ímpar, maravilhoso, em que a gente pôde, de fato, né, se aprofundar num tema, numa pauta que é super necessária nos dias de hoje. Mais uma vez, uma pauta política, né? uma questão social. Então, como você fala, né? os temas que nós abordamos sempre vão nessa vertente, né? buscando provocar uma reflexão, buscando levantar questões, buscando não estabelecer uma verdade. Né? Não é esse o nosso propósito e nem é, levantar uma bandeira moralista e nem maniqueísta daquilo que seja certo ou errado, mas sim de provocar, através da arte, né, que pode ser, né, não tem a obrigatoriedade de ser, mas a gente entende que ela, é, por estar intrinsecamente ligada ao ser humano, ela pode ser um instrumento de reflexão e de avanço enquanto ser humano, né? Né, na face da Terra, na existência que cada um de nós temos aí nesse mundo. Bem, aproveitando aí que é, você falou um pouco do, do espetáculo, eu queria a, apresentar o, o Jonathan Magela, né, que está participando aqui com a gente. Né, é, o Jonathan ele é formado em História pós, é, é, e pós-graduado em Educação para as Relações Raciais pela UF, e também formado em Dramaturgia, pelo Novo SESI, e o roteiro pela Academia Internacional de Cinema. O Jonathan também fundou o Aleatórios, o um jogo literário que reúne dezenas de autores e leitores de Nova Iguaçu, e escreve textos para teatro, cinema e, sobretudo, conteúdos literários. Jonathan, eu queria que, boa noite mais uma vez, que você contasse um pouquinho da sua história e como é que foi a Constituição, né? contasse um pouco, se apresentasse um pouco, e também como é que foi a construção do texto, é, desculpa, o transtorno, e como é que ele se materializou né, com o espetáculo aí na relação com o Alexandre. Boa noite, João. Boa noite, Adriano. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. É, muito interessante ouvir o Alexandre falando sobre esses 20 mil alunos, sobre esses 20 anos né, de fama, porque eu fui um desses 20 mil e participei é. do fama, como na formação de atores, né, na, na modalidade fundamental, no ano de 2017, se eu não me engano. É, foi uma experiência incrível, uma experiência de cidadania, e não só de cidadania, eu aprendi coisas muito básicas para a vivência lá, como exemplo, respirar, eu descobri que eu não sabia respirar direito, Sim. e através da professora Vina eu aprendi a respirar. Mas eu acho que o que, o que mais foi interessante no Fama foi que, quando eu estava no módulo 2 do, da formação de atores, apareceu a vaga do Núcleo SESI de Dramaturgia, né? um processo seletivo, que o SESI tem isso tanto no Rio, quanto em São Paulo, em Curitiba também, me parece, e através do Wellington, que é um professor do, do Fama também, eu acabei é, ficando sabendo desse processo. O Fama já realizava alguns festivais de esquetes, eu, eu, eu escrevi um texto para o Fama, que foi... Bem recebido, e escrevi esse texto no Núcleo SESI Dramaturgia e acabei conseguindo me tornar aluno e me formei como dramaturgo no ano de 2018. Aí, cara, é, o Núcleo de Dramaturgia do SESI, ele propõe uma, uma experiência de escrita, e eu, eu uso a palavra experiência no sentido quase etimológico dela, porque a palavra experiência tem esse per aí, que vem de perigo. É a, mesma, é a mesma raiz, é a mesma etimologia. Né? E a gente sempre trabalhou no SESE que a escrita é uma travessia perigosa, onde eu não sei onde vai dar. Estou fazendo essa introdução, Adriano, porque quando escrevi o Desculpe Transtorno, eu não sabia exatamente sobre o que ele se tratava. Eu tinha algumas inquietações, e aí eu queria é, dividir com vocês aqui. A, a minha primeira inquietação era me, me vir com, com 28 anos, 27 anos na época, e visitando os comércios do no bairro e vendo as pessoas que tinham estudado comigo no ensino fundamental trabalhando nesses comércios. O que é ótimo, num período que você tem um desemprego muito grande, né? Mas é, eu, eu encontrei, acho que foram três colegas trabalhando como caixa de supermercado e eu me senti um pouco culpado por estar com meu corpo tão livre, né? E elas três ali, trabalhando como caixa de supermercado, naquele cercadinho de 50 por 50 centímetros, um metro por um metro, ficando ali 10 horas por dia, e comecei a me questionar o que que poderia gerar um tipo de trabalho desse, né? Onde o corpo, ele fica aprisionado o dia inteiro. Uma outra inquietação minha é a minha relação com o meu tio. Meu tio, ele é esquizofrênico, e é uma relação... De muito medo, e medo infantil, né? Quando eu era criança, eu tinha muito medo de, de, das reações dele, mas ao mesmo tempo de muito encantamento, porque ele é catador de papelão, de lixo, dessas coisas na rua. E sempre que ele anda pelo, pelo bairro, ele anda com muita alegria. E era a outra inquietação como um cara pode ser tão feliz fazendo o que ele faz. E eu comecei a acompanhar isso mais de perto, depois que eu, que eu amadureci. E uma terceira, uma terceira inquietação minha era, que aí não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas era basicamente algumas crianças que estavam é, sendo vendo tiroteios pela primeira vez depois da instalação das UPPs. O que acontece? As UPPs foram instaladas em determinadas favelas em 2010 e em 2017 e 2018 as UPPs estavam numa crise é, absurda, como a gente vê até hoje, e tinha crianças que nasceram nessa geração de 2009 e 10 que nunca haviam presenciado um tiroteio e que estavam presenciando. Então, Adriano, esses três personagens, uma caixa de supermercado inspirada em colegas da, da minha adolescência, um catador de lixo inspirado, sobretudo, no meu tio, e uma pessoa, uma avó, aí que eu chamo de avó, mas é uma cuidadora, uma, uma senhora que cuida de um, de um neto, é, tentando protegê-lo, tentando manter a ingenuidade dele frente àquele aquele tiroteio que ele, que ele acabou de presenciar ou de ouvir. E ela diz para ele que isso é Deus fazendo pipoca, que isso não é tiro, que o tiro não existe ali. O que existe é que Deus está vendo uma série do Netflix ou qualquer coisa do gênero e está fazendo pipoca. Esses três personagens poderiam dar em, em três dramaturgias diferentes. E essa foi a minha grande questão, meu grande dilema durante a reta final do núcleo Césio de Dramaturgia. Sobre qual personagem eu vou escrever? O catador? A caixa de supermercado? ou essa avó que cuida do neto numa favela em tiroteio. E aí, ouvindo é, esses próprios personagens, né, é, e as pessoas que estavam me ajudando, ouvindo personagens personagem, significa lendo os textos que eu escrevia a partir deles, eu descobri que, na verdade, os três tinham um, um problema em comum, que era não aceitar a realidade tal como ela é. é sobretudo, no caso da Caixa, né, que ela se, ela se revolta com aquele tipo de trabalho e surta ali, naquele momento, é, é a segunda cena da peça, o catador de lixo ele é alegre porque ele vê afetos nas lixeiras das pessoas. Ele não vê só lixo, ele vê afeto também. Ele vê um amor que foi desperdiçado no domingo à noite, ele vê um jantar em família que a, a família brigou e não quis, e joga isso no lixo. Ele vai lá e pega isso no lixo. E essa avó também que ressignifica o seu mundo. Eu percebi, é, durante o processo de escrita desse livro aqui, que é o Desculpe, Transtorno, que esses três personagens, eles sofriam dessa, desse transtorno, que é não aceitar o mundo tal como ele é, e que eles deveriam, num mundo em que obriga quase todo mundo a ser normal, eles deveriam ser internados aí num manicômio, passariam por todos os processos difíceis que a gente já conhece, que você falou muito bem aqui no começo. Então, eu fecho essa minha fala dizendo, eu não sabia que é, Desculpe Transtorno, dois anos depois, iria tomar esse caminho. É, mas numa pesquisa que eu estava fazendo há uma semana atrás, e agora eu encerro mesmo, o, um rapaz que trabalhou no doutor Eiras muito tempo, ele disse para mim sobre a lei Paulo Delgado, não é? me, me corrija não se eu estiver errado, que nessa, a partir dessa lei, o, os, os pacientes, eles tiveram que ser ouvidos. É, a, a, antes, não havia uma escuta desses pacientes, e a partir dessa lei, os psiquiatras começaram a ouvi-lo. Então, eu encerro essa primeira fala dizendo que o que eu fiz foi ouvir os meus personagens e, a partir dessa escuta, entender o que eles estavam, esse processo de sofrimento dele. E aí sim, quando chega o Alexandre é, e pega esse, te esse texto, ele me dá certeza, e aí eu acho que até o Alexandre pode falar melhor sobre isso, ele me dá certeza de que isso sim é, é, é uma questão de saúde mental e é, e é por esse caminho que a gente acabou trilhando. É, pegando um pouco o, o gancho que você falou, Jonathan, é, a gente já participou... Jonathan? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu atravessei a sua fala, desculpa. Eu, você está não, não. falando, perdão. Não? Ah, tá, desculpa, porque eu tinha a impressão que você estava falando aí. É, pegando um pouco da... Da, fala, da sua fala na construção do texto, eu acho que praticamente todos nós tivemos uma história com pessoas próximas é, que passaram pela, pela questão né, de problemas psiquiátricos, acho que todas as famílias tiveram isso, e independente da classe social e cultural, muitas vezes, principalmente naquele período da década, no meu caso, quando eu era criança, década de 70, 80, é, de de ir né de visitar essas pessoas em manicômios. Eu tive uma tia, uma tia-avó que é, tinha né, esquizofrenia, e eu até comentei isso há alguns anos atrás, a gente participou na Assembleia Legislativa do Rio, de uma audiência pública, que foi criada uma frente, uma frente um tempo atrás, né, pelo deputado Adécio Siliano, e hoje, quem está frente, na, nesta frente, se eu não me engano, é o deputado Fábio Serafim. E até a intenção nossa fazer uma audiência esse ano, mas não, essa situação não, não favoreceu. E aí eu tive a fala na, na, nessa audiência pública, né? E aí é coisa que você não pensa, né? Que aqueles locais eram locais de terror para mim. Eram verdadeiros filmes, né? De horror, pela, pelo sofrimento das pessoas, pela, pela maneira... É, é, é, a gente tinha medo, né? Quando era criança, isso que ela falta de compreensão e invado de preconceito. né? Então, a gente, é, depois, com o tempo, com a militância, com a experiência de vida, a gente se envolvendo também com os movimentos mais de frente na, no enfrentamento é, a essa política tão equivocada, né? De carceramento que era meramente encarcerar e jogar a chave fora e deixar as pessoas invisíveis, a mercê de todo tipo de violência. E a gente tem vários documentos, documentários sobre isso. É, a gente foi entendendo um pouco melhor as nuances disso, a responsabilidade do Estado, com E maiúsculo, né, todos os entes da União, para que você crie estruturas. E desde essa audiência pública, em 2016, se eu não me engano, não, 2018, eu já tinha, eu tive audiência em 2016, 2017 e 2018 foi a última que eu participei e tive uma fala lá, enquanto movimento social. É, a gente vê as pessoas que estão mais à frente dessa luta, da garantia dessas políticas antimanicomiais, é, alertarem dos retrocessos, do aumento das chamadas comunidades terapêuticas, com interesses financeiros, políticos, né, com uma profunda interferência religiosa, não que não seja ruim, mas quando ela se torna maior que o tratamento, aí sim se torna aí é um caso de preocupação. Né? Então, a gente tem, nos últimos anos, um retrocesso muito grande né, nessa questão. É, e isso, né, o, o espetáculo de vocês, que a gente confessou, a gente não teve oportunidade de ver ainda, espero que possa ver em breve, a gente divulgou, né, até porque as pessoas foram... Vocês ganharam a, a, a Leo de Blank, não foi isso, Jonathan, e Alexandre? Exatamente. É, ano passado a Leodir de Blank quando abriu, é, eu entrei como proponente e, e convidei o Alexandre para ser o diretor do espetáculo. E aí, quando aconteceu quando aconteceram os espetáculos no ano passado? Como? Quando aconteceram os espetáculos? Como é que vocês Conseguiram, como é que se executaram os o espetáculos? É, cara, a, o edital é de outubro, se eu não me engano. Um período da pandemia em que a, a gente estava um pouco mais otimista, né? Um pouco mais otimista Sim. em relação a, a melhor É, e aí o, a proposta de, de, desse edital especificamente não é online. A proposta desse edital especificamente é presencial. E aí a gente se inscreveu para presencial, sabendo que dali a três, quatro meses a coisa estaria muito melhor. Né? Não foi o que aconteceu. A gente teve um período muito ruim, no mês de janeiro, fevereiro, março. E acabamos fazendo assim com um com, com público de 10%, com um distanciamento de dois metros e meio entre cada pessoa, máscara obrigatória, álcool em gel. É, muito para cumprir o edital, né? porque era um momento também muito complicado para todo mundo em relação a, a espetáculos presenciais. Mas é, a experiência foi essa. A gente não conseguiu nem completar as apresentações que foram propostas, né? Foram propostas seis apresentações, a gente fez quatro e chegou num ponto que não deu mais. A gente é, finalizou de uma outra maneira. João é, Jonathan, Alexandre, até dividindo um pouco também, a gente aqui tinha feito uma programação também pesadíssima para os meses de março e abril. Eu acho que até chega a falar, com o Alexandre, não foi, Alexandre? Uhum. Uma série de propostas. E... É, é, as, coisas, as agendas foram caindo, não só caindo pela relação com as pessoas, mas até mesmo na presença das pessoas dentro aqui do espaço. Né? Então, isso impactou todo mundo, cara. Isso aí não é... é a gente está num momento atípico, né? é compreender é, e continuar produzindo, continuar fazendo. É, e nesse período, inclusive, né? a gente, pegando o gancho né? para falar um pouco da, da questão do Doutor Eiras, é, a gente é, tem uma, uma série de relações né, com pessoas da cidade de Paracambi, né, com gente que trabalhou, gente que é, foi interna, né, algumas pessoas do poder público que atuaram né, para que fosse fechado. E quando eu fui fazer uma pesquisa, eu me enganei, eu me enganei para você ver como às vezes eu achava que eram 12 anos do, do, do fechamento. Na verdade, o doutor Eiras foi fechado é, ano que vem que completam 10 anos do fechamento do, do, do fechamento definitivo, né? Para você ver, era 2011, né? é, 10 anos depois da implementação da lei Paulo Degado, né? 20 anos depois dos movimentos de luta antimanicomial. Aí eu queria só fazer um rápido, né, uma leitura rápida aqui sobre doutor Eiras, e a gente é, queria ter umas perguntas também sobre, sobre essa questão né, do projeto que vocês estão mais à frente. É, o Hospital Casa São Casa Doutor Eiras já foi um dos maiores hospitais psiquiátricos da América Latina. Seria uma referência em tratamento psiquiátrico. Localizado em Paracambi, na Baixada Fluminense, o Doutor Eiras atendia a pacientes da capital e municípios da região. O Mário Come sofreu intervenção conjunta das três esferas de poder em 2004 e foi proibido de receber novas internações após a Prefeitura constatar as condições subhumanas de sobrevivência e maus-tratos dos pacientes. É, ele atendia, né, praticamente, não só a, Baixada, a região metropolitana toda, somente a capital do Rio de Janeiro, né, é, mas somente em 2009, a Justiça determinou a transferência dos pacientes para outras instituições, e o fechamento da unidade como parte da reforma psiquiátrica e das novas políticas de saúde mental instauradas pelo Ministério da Saúde. Entretanto, de acordo com a promotoria de Paracambi, um ano após a determinação judicial, apenas 10 dos ainda 200 pacientes haviam sido transferidos para outras unidades. E aí tem uma série de informações que a gente já publicou no nosso portal, no portal C3, não queria me alongar, e somente para encerrar isso, é, e uma sexta-feira, essa história, uma sexta-feira, dia 23 de março de 2011, ocorreu o fechamento definitivo do Hospital Caso do Toeiras, com a transferência dos últimos sete internos para residências terapêuticas em Paracambi, com uma política muito acertada, feita não somente na cidade, como também em outros municípios, né? já que isso fica de responsabilidade, é, dos entes, principalmente dos entes municipais, de executar isso na ponta. E aí, o Alexandre e Magela, no dia 13 de março né, desse ano, eu, eu estava junto com o Alexandre Assis e com a Manuela Cavalcante na rádio Paracambi, FM, né, dando uma entrevista. E a gente já tinha é, estabelecido uma relação com pessoas da cidade, né, falsamente a cidade, tem que a gente morando lá, né, que vivenciou ali de várias formas, assim, relacionou com aquele, com aquele hospital que chegou a ser o sustento da cidade de Paracambi. Né? Ele, por bom tempo, ele que mantinha financeiramente a cidade. Né? Após o seu fechamento, após a implementação lá da escola fábrica, né? o, até o clima da cidade mudou. Eu conheci Paracambi na década de 80, lá era a cidade de Doutoeiras, né? Hoje, é, graças a Deus, tem uma referência positiva, que é a escola fábrica, um belíssimo é, local lá que... É, virou uma referência baixada inteira e a gente teve lá eu entrei junto com o Alexandre com o Manoel dentro do hospital eu nunca tinha entrado já tinha passado em frente e é, mesmo depois de tanto tempo assim você você percebe né, todo o sofrimento que teve é, das pessoas que estiveram ali não somente os pacientes até mesmo alguns funcionários que a gente conversou então eu espero que a frente a gente consiga concluir o projeto do Dr. Ne Dr. Nunca Mais, que era para ser executado entre, entre março e abril, entre março e maio, era para encerrar hoje, né? como audiência pública, a gente não conseguiu aí, né, relatando a vocês concluir, mas a gente vai continuar com esse processo de campanha, de esclarecimento, até o ano que vem, quando completam 10 anos, a gente espera que haja outros movimentos também, é, de coberturas jornalísticas, é, de estudos sobre aquele espaço. Estão me escutando, gente? Tem uma travada aqui no vídeo? Eu escuto este bem. Vídeo deu uma, eu escuto, deu, bem. Deu, escuto bem. O vídeo deu uma travada aqui. no. no, no é que o, o, o aparelho que estou usando aqui travou o vídeo, tô estou congelado ali. Bom, então. É, e vocês, né? O Alexandre é, procurou a gente há pouco tempo, para a gente conversar. E aí, é, Margela, ele passou que vocês estão no processo de construção de, de outro trabalho de transtornos mentais só que dessa vez com o foco do Toeiras você estão no início desse dessa construção né conta um pouquinho aí por favor quem Alexandre né é, ou Magela, que possa contar aí um pouco disso Pois é Vai nessa Alexandre Vai nessa. sim sim, obrigado pela oportunidade é a temática né da peça escrita pelo Magela né com o título de desculpe o transtorno é, acaba sendo um disparador para o mergulho nesse universo, né? Que, como eu disse anteriormente, até então, da nossa parte, era um pouco limitado, né? E talvez, né, é, ainda com alguns preconceitos que vão é, sendo adquiridos, né? na jornada que a gente tem de convivência né, com tantas outras pessoas e de tantas coisas que a gente ouve. Né? Uma delas que é, eu acho assim, muito importante de se levantar aqui é a questão de o que é ser normal né, na sociedade em que nós vivemos. E essa questão é levantada através da peça. Né? O que é ser normal? Né? E o que, que seria, de fato, uma doença mental? Então, essa questiona muito isso. Né? Será que todos nós é, não temos algum tipo né, de anormalidade do ponto de vista de uma sociedade que dita regras e diz né, que todos têm que é, entrar em determinada forma ou formato para é, se adequar, né, dentro desse contexto, será que todos não teríamos uma certa normalidade? Essa é uma das dos recortes, né, e das questões que a, a peça levanta, né, a peça aborda. E isso, como eu disse, acaba sendo um impulso para mergulhar nesse universo, para encontrar é, nas nossas pesquisas é, documentários para encontrar nas nossas pesquisas é, artigos, né, depoimentos, reportagens sobre é, o manicômio em Barbacena, né, sobre o manicômio em São Paulo, é, que eu agora esqueci o nome, se eu não me engano, Juqueria? Vera. Eu acho que sim. Juque... sim. Juqueria, de São... é? é de São Paulo, Juquerino, é? Ou... Eu acho que sim, não é, porque nós, na nossa pesquisa, nós estudamos é, o Barbacena, estudamos um em São Paulo que me fugiu à memória, e encontramos esse tão perto da gente, né? o de Paracambi, o doutoreiras, que é, já foi considerado um dos maiores da América Latina, uma referência, e que escondia muita coisa por debaixo dos panos, assim como os outros, né? que tinha um tratamento desumano com as pessoas e por aí vai. Então, isso acaba fazendo com que é, a vontade de adentrar né, mais profundamente nesse tema crescesse. Né? E isso nos impulsionou a mais pesquisa e o desejo de continuar é, nessa temática que nós estamos trabalhando atualmente, que seria dos tran transtornos mentais, fazendo uma fusão entre teatro e audiovisual. Então, nós começamos a pensar é, como que seria fazer um documentário né, sobre o doutor Eiras, em Paracambi, tendo em vista que nas nossas pesquisas né, encontramos reportagens, né, encontramos é, coisas escritas né, em vídeo, mas não encontramos nenhum documentário, nada que abordasse a questão específica do doutor Eiras. Né? E nada ainda que viesse juntar essas duas linguagens, que é a linguagem teatral, e a audiovisual. A gente veio de uma experiência anterior, que também foi pela Lei Aldir Blanc, em que fizemos um curto, curto doc, né, chamado A Jornada dos Heróis Iguaçuanos, onde contamos a história de três é, trabalhadores da cidade de Nova Iguaçu, que tem que matar a cada dia um leão para poder sobreviver. E, muitas das vezes, eles são verdadeiros invisíveis sociais. E nós, ao é, abordar essa questão usamos o teatro junto com o audiovisual e foi uma questão inovadora uma questão que deu é, certo e aí a gente querendo é, adentrar mais profundamente no tema a gente pensou, poxa é, não seria bacana de repente a gente manter essa pesquisa de teatro é, e audiovisual qual é o embricamento dessas duas linguagens, mas também qual é o encontro e a harmonia que elas acabam encontrando em si, como que nós podemos usar as duas linguagens e agora, com esse tema né, do doutor Eiras, como que seria nós é, abordarmos essa questão. Então, eu, juntamente com o Jonathan, aí, é, estamos, é, demos o primeiro passo, que é a preparação de um, de um pré-roteiro, né, um projeto assim, muito embrionário, embrionário né, e que nós temos o desejo, assim, de levar à frente, né, embora que a gente venha estar tá dando aí passos paulatinos nessa direção, a gente entende a necessidade de se levantar, né, através da arte, essa pauta. Né, porque, como o Adriano mesmo disse, nos últimos anos, é, nessa luta antimanicomial, é, é, houveram retrocessos né? e acho que o teatro acaba sendo, tanto o teatro quanto o audiovisual, acaba sendo uma arma né, de luta a favor né, do avanço das políticas públicas, porque uma vez que a gente coloca o dedo na ferida, uma vez que a gente levanta a temática, uma vez que a gente provoca a discussão e a reflexão sobre o assunto, isso pode reverberar em vários desdobramentos positivos para essa causa. Então, com, né, é, na verdade, é, impregnados, talvez essa seja a palavra, né, ou é, afetados né, de tudo isso que eu estou dizendo, a gente está dando aí os primeiros passos rumo a esse objetivo, né, que é um trabalho... Né, específico sobre o Doutor Eras em Paracambi. É, e, Alexandre, pegando, pegando um pouquinho o gancho, gente, eu estou aqui um pouco em dúvida que o meu, meu, meu aparelho aqui travou, eu não sei se vocês tá estão bom. escutando. Tá? Para gente aqui está O vídeo está tá travado. Estou é, ouvindo aqui. bem. É, o vídeo está tá travado. É, só para pontuar umas coisas, você falou dos, dos absurdos que aconteceram e a gente é, ao pesquisar muito superficialmente é, a gente encontrou em quase todos esses é, manicômios né? não só as pessoas que passavam por transtornos mentais mas os indesejáveis da sociedade é, a pessoa de orientação homossexual a pessoa que tinha é, o, era um alcoólatra a pessoa que engravidou do filho do poderoso errado da cidade, desafetos políticos, sabe, que às vezes, naquele período de ditadura ali, você não tinha muitos mecanismos, eram jogados ali, aqueles que às vezes consumiam drogas é, muito mais leves até do que o próprio álcool e eram internados, aí a gente tem, pega e remete ao filme, ao livro, o filme Bicho de Sete Cabeças, que você pode ver o estrago que uma conduta não adequada em tese socialmente é, uma família com entendimento que aquilo ali seria a resposta para esse transtorno, esse desvio, e coloca a pessoa numa situação que a impacta para o resto da vida inteira. E uma coisa que me chamou atenção foi quando a gente propôs para o grupo de estudos de psicologia que tratasse do doutor Eiras, porque era aqui do Rio de Janeiro, se encontrou pouca informação. Para falar a verdade, depois eu encontrei até bastante conteúdo acadêmico. Mas nem todo mundo está disposto, às vezes, a ler 400, 600 né, páginas de, de estudos. Né. Eu mesmo comecei a ler algumas, algumas teses de mestrado tal, e parei de ler, porque era um conteúdo muito denso, era muito extenso, e eu acabei não, não conseguindo fazer. Então, a gente tem, às vezes, nos outros locais, né, falando do Zucqueri, falando do... do é, principalmente Barbacena, né? É, uma série de acessos à informação sobre o que aconteceu ali. E na nossa região, aqui na Baixada Fluminense, a gente não tem. E muita gente hoje que, é, quando eu visitei lá, é, tive lá na, na, nas instalações doutoeiras, com o Alexandre Assis e com a Emanuele, é, eu mandei para algumas pessoas, falando, olha, estive aqui, olha aqui as fotos. E tanta gente que trabalhou lá, quando foi paciente, Tiveram reações muito, muito ruins, muito tristes. Eu, eu me, quase me arrependi de ter, ter compartilhado a foto com elas, porque, é, na verdade, está compartilhando para falar com elas que, assim, olha, estou dando continuidade ao que eu falei com vocês. A gente vai debruçar sobre esse assunto. A intenção foi essa. Mas aí eu tive uma reação de algumas pessoas que me deixou muito triste. né eu me senti um pouco culpado de fazer isso. Mas eu acho que assim o papel das instituições, o papel é, da arte é essa de buscar a reflexão, principalmente no momento que a gente está em posicionamentos tão antagônicos em que está arriscado a gente abrir uma discussão sobre a questão do, da luta antimanicomial e as pessoas confundirem com a, com a questão da drogacidade do crack, confundirem com é, condutas de pautas morais, né? Ah, não, é, o cara era homossexual, então tem que estar internado mesmo. Ah, não, ela teve, ela teve um filho, a chamada aspas, não gosto de termo, mãe solteira, não tem que ficar internada mesmo. Coisa que era, foi legitimado esses absurdos em tantas décadas dessa política de campo de concentração, né? Do que o doutor Eiras, entre outros, daí, é, adotaram. Então, eu queria é, passar aí para a gente ir encaminhando para o final, né, se tem uma perspectiva né, dentro das possibilidades da gente ter aí o Desculpe Transtorno sendo mais propagado, que eu acho que é, entendendo as dificuldades que todos nós passamos né, desse momento, eu achava muito importante a gente enfatizar muito esse espetáculo, né? E a perspectiva que a gente tem aí né, de ampliar esse debate né, nesse projeto novo sobre que tem lá o doutor Eiras como, vamos dizer, palco, como né? um ponto de fundo é, do trabalho de vocês. Tenha vontade aí. Bom, é, eu falei no, no começo sobre o terror de lidar com a esquizofrenia na infância, né? e eu sou paracambiense, cara. E passei a minha primeira década de vida morando no bairro do Sabugo, em Paracambi sim, sim. E o, o doutor Eiras era, uh, era motivo de piada entre as crianças e os adolescentes da rua, no sentido de você vai para o doutor e tal. É, então, era, é. era um local de, de riso. O nosso horizonte de, de expectativas sobre o doutor Eiras era o lugar de riso, era o lugar de fazer piada com o outro. É, então, é só uma uma questão para a gente falar sobre o imaginário popular, infanto juvenil, acerca desse lugar. né? E claro que com o tempo você vai aprendendo a respeitar mais e amadurecendo. Bom, quando o Alexandre me convidou para participar desse pré-roteiro, do desse futuro documentário que, se tudo correr bem, vai sair, foi uma honra também por isso, pelo fato de eu ser de Paracambi e ter uma ligação afetiva e uma memória afetiva muito boa da cidade. Eu passei uma, uma boa infância lá antes de, de vir embora para Nova Iguaçu. É, agora, em relação ao papel da arte, cara, que eu acho também relevante falar, um dos primeiros livros que trata sobre, sobre a escrita literária, sobre a escrita poética, ou a escrita também do dramaturgo, é a poética do Aristóteles. É, e uma das coisas que ele fala lá é o seguinte, o historiador escreve sobre aquilo que, que aconteceu. E o poeta... Que poderia ser também o dramaturgo escreve sobre o que poderia ter acontecido Então eu acho que também a, a dramaturgia ela também é uma é uma especulação sobre outras vidas possíveis é, é em si é, não deixa de ser também um ato de esperança e de num período como você mesmo falou muito antagônico né muito maniqueísta assim, também abre possibilidades ao diálogo, ao perceber, nos fazer perceber que não existe só uma, uma verdade absoluta. É claro que existe o terror que, que ocorreu com essas pessoas, mas essa não é a única possibilidade de se trabalhar, essa não é a única linguagem pra, para se trabalhar, é o que eu quero dizer. E trazer é, outras possibilidades, pensar o que poderia ter acontecido na vida dessas pessoas, se não fosse esse encarceramento aí que você falou tão bem na, na, sua, na sua fala anterior, é, eu acho que sim, a dramaturgia também cumpre a sua função no mundo atual. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse documentário saia, que a gente possa trabalhar nele, que é um projeto mais específico, eu, muito me honra o convite do Alexandre, e ao mesmo tempo que, assim, e aí agora a gente precisa esperar a pandemia baixar e torcer para que cada vez mais tenham pessoas vacinadas e menos pessoas morram, para que a arte ela possa voltar é, ao, entre aspas, é até ruim falar essa palavra, mas ao normal, né? A gente está um pouco fugindo dessa palavra aqui, mas é a única que me vem agora. Então é isso, Adriano, as expectativas do Desculpe Transtorno é, são muitas, a gente espera que volte, e também é bom frisar, né? É um espetáculo em processo, é um espetáculo em construção. Então, é, essa live aqui, com certeza, vai gerar conteúdo para que a gente para mim, enquanto o autor mude uma frase, repense alguma coisa, certamente a cabeça do Alexandre também está fervilhando quando ele pensa na montagem do espetáculo a partir desta experiência aqui, a qual eu sou muito grato Antes de passar para o Alexandre, eu queria agradecer aqui o pessoal a Márcia Cristina Tomazinho ao Tadashi Tani a Ronaldo Tavares a Beth, Beth Batista, Alessandra Fernandes, é, Ferreira Dilma, quem mais? É, bom, por enquanto, isso aqui, se eu, se eu deixei de falar alguém, desculpa. E, e Alexandre, fala, passando a bola para você. Assim, né, sem dúvida é, a gente torce para que o espetáculo, que a pandemia né, venha aí né, acalmar e ter mais pessoas vacinadas, de modo que a gente consiga voltar é, às pesquisas que a gente já vinha fazendo anteriormente sobre o espetáculo Desculpe o Transtorno e voltar a ter apresentações para que o Adriano e outras pessoas tenham oportunidade de assistir. A gente diz que Desculpe o Transtorno, né, o espetáculo teatral, é uma experiência sensorial né? e uma experiência que afeta né o que tem pelo menos como objetivo né afetar o espectador no lugar mais profundo possível para que ele se sinta incomodado e venha né? repensar né determinadas questões da sua própria vida da sua própria existência é um trabalho que a gente como já foi dito né entende a urgência, a necessidade dessa pauta. São poucos os espetáculos teatrais com essa temática. Né? Eu não conheço atualmente nenhum espetáculo teatral especificamente né, com essa temática, que aborde a temática com profundidade. Né? É, provavelmente possa existir, eu na minha ignorância não conheço. É, conheço alguns outros que abordem, que perpassem né, dentro de seus temas pela temática das doenças mentais, doenças psicossomáticas, etc. E tal, mas não com essa abordagem profunda, direta que discuta o que é normal nessa sociedade, que venha revelar, né, através das cenas, é, situações de maltrato, situações de abuso de poder, situações em que a gente percebe que louco seria a pessoa que está à frente daquilo dali né o, o diretor daquele manicômio daquele hospital que louco seria ele que está ali fazendo toda aquela maldade orquestrando tudo aquilo ou talvez ele também seja uma vítima dessa sociedade porque a peça em si ela não é envereda pelo caminho é, do maniqueísmo para mostrar o bem e o mal ela tem uma função de provocar a reflexão assim como esse documentário que a gente pretende aí né, é, que a gente está desenvolvendo e que a gente pretende, de fato, concluir, né, também é, terá como objetivo a mesma coisa, né, de levantar questões para reflexão. Eu quero é, terminar agradecendo a oportunidade. É, como o Jonathan disse, é, é um momento rico, porque é um momento de troca. Né? A gente está é, aqui é, aprendendo, absorvendo está esquentando aqui todas as nossas é, possibilidades criativas através desse, desse momento. Muito obrigado mesmo pela oportunidade aí. Não, a gente que agradece. É, Magela, por favor. É, eu vou na do Alexandre também. Foi um prazer. E eu acho que existem muitas maneiras de se pesquisar. Eu, quando estava... Pesquisando para o Desculpe Transtorno, eu li desde o Foucault, né? A História da Loucura. É... Me interessei muito por um professor de São Paulo, que está em São Paulo, chamado Peter Paul Peobart, que tem uma companhia de teatro só com, com, com pessoas que são usuários do, do saúde mental, né? mas também eu busquei é, me inspirar nos, nos comentários do YouTube, por exemplo, quando tem lá um, um documentário que fale sobre isso, o que as pessoas nos comentários estão falando. Então, estou é, querendo dizer que tem muita, muitos locais onde a gente pode tirar inspiração, onde a gente pode tirar referência, e sem dúvida essa, essa conversa aqui de hoje é mais um desses locais. Obrigado, Adriano, valeu pela parceria novamente, Alexandre, e boa noite aí. Gente, quero agradecer a Magela e ao Alexandre. É, Alexandre, eu agradeço muito por ter procurado a gente para colaborar né, com o processo de formação né, desse novo espetáculo. Né? Você viu que a gente tinha estado lá no Totoeiras e está tentando, está se esforçando para buscar esse debate novamente. E é, assim, a gente tem nossas limitações, então, quanto mais pessoas puderem somar e utilizar as suas expertises para estar espalhando os debates, que a gente, como morador da Baixada, como militante, como instituição, possa replicar assuntos muito caros, né, quanto né, da aliança parental que eu falei contigo, Alexandre, entre outras, outras questões. Bom, agradecer mais uma vez, Jonathan e Alexandre, é, a gente está lá com o nosso portal de notícias, o portal C3 aberto para qualquer publicação divulgação que a gente puder viabilizar as várias redes que a gente montou nas redes nas várias canais que a gente montou na rede social também está aí à disposição né? a gente vai agora mudar a página institucional da com causa, vai criar um setor chamado rede.dh em que, por exemplo o, o, o espetáculo vai virar também ali uma, é, um banco de dados né, sobre a, o tema de antimanicomial, da questão antimanicomial, vai estar ali dentro em forma de, de arquivo, né, dizendo que foi feito um espetáculo com tal temática na Baixada Fluminense. E, e, gente, se colocar à disposição colocar à disposição nosso espaço físico, sabe? E tantas coisas boas que têm acontecido apesar das adversidades... Apesar desse momento ainda muito difícil E torcer que a gente saia o quanto antes E que o quanto antes, Jonathan e Alexandre A gente possa ir a campo E tentar contribuir para a reconstrução desse país Depois de todo esse momentos, Essa conjuntura Essa tempestade perfeita né, Que nos atingiu é, é, Igual aquela chuva de granizo que teve em 2019 Novo Iguaçu, quem é de Novo Iguaçu vai lembrar Hoje eu passei na rua que eu vi dois carros não, não. amassados assim, eu falei, ai meu Deus do céu. Eu escapei por pouco daquela chuva. Parece aquilo, entendeu? Você é. menos espera, tem uma, uma coisa que te deixa marcas aí. Por um sim, bom tempo. Sim, tem um papel grande, uma responsabilidade grande nesse processo de reconstrução. A gente que está né, atua né, né, nessa, no que a gente faz, se dispôs a gastar a vida. Então eu agradeço mais uma vez. Agradecer o Peter Sanna que está aqui na retaguarda tá? A Manoeli Volcante que me apoia em absolutamente tudo, e vamos marcar outras conversas aí, tá? Vamos falar de outros espetáculos, tá, Alexandre? Falar mais do Fama, falar mais de todas as pessoas que passaram por lá, e que replicam de maneira muito legal. Até hoje a gente, a gente compartilha aqueles vídeos, as caminhadas que vocês promoveram, a gente ficou lá no, no, no apoio, naqueles corteiros culturais que eram lindíssimos, a gente tem que voltar a fazer isso, né? No momento propício voltar a fazer essas... tá na rua de novo, com alegria. Né? Eu vou, às vezes, a gente vai muito para a rua com pro protesto, né? É... Então, tá na rua com alegria, como vocês fizeram, conforme, às vezes, estava lá participando, tentando dar uma ajuda, aquilo ali... Eu sempre estou replicando, porque é uma coisa muito legal, sabe? É de, é... Pô, lá, aconteceu, aconteceu... Qualquer coisa ruim, ela ela, ela toda hora ela tem seu espaço. E, e mesmo que seja repetitivo, eu gosto muito de ficar repetindo as coisas boas que a gente fez sabe, o um bom debate, as boas atividades, né, então, gente, muito obrigado, vamos encerrando por aí, e estamos à disposição, tá, gente? Obrigado mesmo, com Deus, beijão todo mundo. Valeu! Valeu, valeu, é. valeu!